Tudo bem? No vídeo passado eu falei sobre a toxina botulínica para fins estéticos e hoje falaremos sobre fins funcionais. O fato da toxina botulínica permitir a redução da força de contratura e hiperfunção muscular, com isso teremos o alívio das dores orofaciais. No caso, o bruxismo, que é uma desordem funcional que se caracteriza pelo ranger ou apertar dos dentes durante o sono. As pessoas que sofrem com bruxismo podem ter a musculatura da face espessa, hipertrófica, aumentada, justamente por praticarem esses hábitos com uma intensidade e frequência muito grande. Essa pressão pode provocar além de dores musculares, desgastes e amolecimento dos dentes. Sobre a disfunção temporomandibular, que é caracterizada por alterações nessa região, que é a articulação temporomandibular, fundamental para abrir e fechar a boca, falar e mastigar. Você já teve alguma sensação de desencaixa ao abrir ou fechar a boca? Estalo? Dor ou bocejar quando abre muita boca ou ao mastigar? Mandíbulas que ficam presas, travam ou saem do lugar? Dores de cabeça frequentemente parecidas com enxaqueca? Dores de ouvido, dor e pressão atrás dos olhos? São alguns dos sintomas dessa disfunção. A aplicação do botox não causa paralisia da musculatura. Também não altera os músculos da face e nem a estética. Ela causa um relaxamento da musculatura quando aplicado na dose correta e nos locais adequados e vai fazer com que o paciente não sinta dores musculares, diminui a prática e a intensidade do bruxismo, permitindo assim um bem estar muito melhor. O tratamento com a toxina botulínica é feito com a aplicação do músculo acometido após ser diagnosticado por um exame de palpação no mesmo. A dose é utilizada e é avaliada individualmente. Após a primeira aplicação, reaplicamos em 15 dias e em 30 dias será feita uma revisão. A toxina botulínica não trata dessas alterações, e sim alivia a dor e o desconforto causado por elas. Se este é o seu problema, agente uma consulta comigo para que eu possa avaliar melhor o seu caso. E até o próximo vídeo!